Meu nome é Júlia e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer um jogo de terror. Olha que legal, né não? Então, o jogo de hoje é um jogo... O não jogo é horror, ou horror, não sei como é que se chama. Mas não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal que é muito importante. Ative o sininho das notificações e sim para... A gente, é de inglês mesmo. Gente, olha que joguinho legal. Como eu não sei ler inglês, gente, a gente só vai apertar em Start. É... Hum, hum, hum. Temos vários capítulos, gente. A gente Tem capítulo 1 e capítulo 2 Vamos jogar o capítulo 1 Porque okay? se começar, se começa uh, Gente, eu sou péssima A propaganda, olha a propaganda, a propaganda. Sem propaganda, não sem propaganda Vocês saem o meu comércio bonitinho Ok, ok, ok Começamos aqui Gente, eu não sei ler, tá? eu acho que tá abandonado há milhares de anos de, ó, Vários anos, né, milhares Vamos lá, gente, eu tô cagada Não vou mentir Vamos dar aquela andada Opa, opa Vocês estão com medo? Sem, sem, não é uma boa coisa não, moça Eu, eu mandaria isso limpar Talvez eu tenha me arrependido Amargamente Que, okay, o okay. que Tem alguma coisa pra cá, não tem Vamos dar aquela andada Gente, eu não quero, não é, tem uma grande interferência aqui. Oh meu Jesus. Oh meu. Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus Oh meu Deus. Oh meu Deus. Por que? Né? por que? né? Eu podia estar o quê? Jogando o jogo da Barbie? Podia estar. Podia estar jogando o jogo da. Barbie. Eu podia estar jogando o jogo da Barbie. Mas não tô Né não? É naquele momento que a gente se arre... Oh meu Deus A gente podia estar jogando o jogo da Barbie Girl, Né não, não? Numa boa, tranquilaço Entendeu? Como que abro essa porta? Não tem como abrir a porta A gente podia estar jogando o jogo da Barbie Vocês estão entendendo? Ok, uma chave Ok, a chave deve ser a chave daquela porta Peguei okay, a chave você tá entendendo? Que é aquele momento que às vezes pensa: Meu Deus, eu não podia jogar um jogo da Barba? Pois Quando eu fico nervosa, eu fico falando. Já falo muito, né? Nervosa ainda, misericórdia. Isso, consegui abrir. Ok. Estou suando frio. Ah! <risos> Meu Jesus! Ô, oh, oh, cadeira! Eu tomei muito um vamos, vamos pra cá? Vamos pra cá? Hum, não foi uma boa ideia, não. Vou voltar? Vou voltar de resinha, né? Porque eu não tô afim de olhar para trás, não. Já volta de resinha. Gente, gente com dois minutos eu consigo gritar. Vocês não estão ligados. Nira Marina. Meu Deus do céu, Bergui. Meu Deus do céu. Não quero olhar mais, não. Não, não, não. Eu não quero jogar, não. Tem uma outra. Por quê? A sensibilidade se joga muito grande. Diminui essa sensibilidade. Então eu vou ter um ataque do coração. E agora ficou muito lenta, mas tudo bem, melhor que nada. Eu prefiro muito lento do que muito rápido. <risos> Outra propaganda. Meu Deus, Beck! Você quer continuar? Claro que eu quero continuar. Oh meu Deus, aí tem que assistir anúncio, né? Vamos assistir o anúncio. Ok, né? Voltando aqui assistimos o anúncio e eu não gostei disso. Não, não tô gostando, não é mesmo? Eu, eu podia estar o quê? Eu podia estar jogando jogo da barra podia... Oh meu senhor Oh meu Deus Não Tô comendo Ah Tô comendo a câmera e eu esqueci Ai, que raiva Eu de a câmera gente, Eu sei que não Tudo bem, meu bem Gente, eu não vou Eu tenho que olhar Oh, meu Deus. Arruma essa sensibilidade. Também tá muito baixo. Mas. Meu Deus. Do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh meu Deus do... oh, meu Deus do céu. Tô com medo de ligar esse negócio e ter a bicha aqui e eu me cagar todinha. Essa câmera. Essa coisa ruim dessa câmera. É sério, gente. tá amor de Uma hora é muito sensível. Outra hora deixa de ser sensível. Eu sou com muito medo. Eu vou mentir. Eu vou mentir. Vamos só meter o um louco. Eu não vou jogar mais esse jogo aqui. Eu sei que tem capítulo 2, sim, capítulo 2 mas a gente não vai jogar. Estão ligados nisso? Abre essa porta. Esta porta. Ok, temos... É sério, eu vou matar esse jogo. Vamos lá buscar a chave. Gente, o pior é que tem do, do jogo é uma bosta. Embora. Isso, vamos embora. Cai essas graças! Street. Nossa, porque eu tenho que ter seis vídeos Seis Seis, eu tenho que ter seis E eu, eu, o medo, gente, eu não vou mentir pra vocês, não Eu tô com medo Oh, meu Deus ah! porque Eu pareço um cachorro Chihuahua é bem irritante Não sei como é que vocês assistem Eu não tenho chave. Eu não tenho chave. Tá fechada Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. O que esse homem vai fazer aqui, meu Jesus? Oh meu Deus. Não tem uma chave ali. <risos> o medo, não é mesmo? O medo é uma coisa tão preciosa. Aqui. Okay. O medo é olhar pro lado é muito grande, gente. Tudo bem. Por, enquanto, tudo bem. Por enquanto, né? Tipo. Já que tá achando bem baixinho o som, deixa eu ver. Ah, no jogo não tem. Olha que jogo bom, jogo não tem som. Tá vendo? O jogo é próspero quando ele é assim. Eu tô com medo, muito medo. Ah! Eu sabia! Eu não posso desligar a câmera. Eu não sei agora o que eu tenho que fazer na minha vida. Acho que ela não tem nada não, né? Não, não. A gente não vai olhar não. A gente não vai olhar não. Vamos voltar? Vamos voltar. Não é mesmo? Então, temos, temos muitos tempos aqui, tá? Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal que é muito importante, ative o sininho das notificações. Um beijo pra quem quiser.